Hoje é o aniversário do Marx, né, eu vi aí, ele nasceu em 18, 5 de maio de 1818, né, então, 204 anos do nascimento do Marx. Aí eu pensei assim, em mostrar três passagens, três pequenas passagens, do primeiro capítulo, terceiro capítulo e quarto capítulo do Capital. Talvez possa fazer a gente pensar alguma coisa sobre nós. Né? Uma é no final do primeiro capítulo, depois de ele apresentar, expor é, sobre sobre a mercadoria, ele apresenta o que ele vai chamar de caráter fetiche da mercadoria, que é um conceito muito importante. E que às vezes interessam muito as pessoas. Eu queria então só fazer uma pequena leitura só para mostrar qual é a ideia principal é, desse conceito de caráter fetista da mercadoria. Ou seja, que a mercadoria é um objeto fetista. O que significa nesse caso? A mercadoria ser um objeto fetista. Porque uma mercadoria não é uma coisa. Isso aqui não é mercadoria pelos papéis, pelos. Né? Isso aqui é uma mercadoria, que na verdade foi um presente. É, carinhosíssimo, né, que eu recebi do professor Tiago Canetieri, que, ele é um livro de crítica da mercadoria. É, mas, enfim, as coisas, elas não são mercadorias por suas propriedades físicas, elas são mercadorias porque são é, produto de um trabalho, é, um trabalho que se realiza para produzir coisas para a venda. E, portanto, na venda, é, é, essas coisas são trocadas entre elas ou são vendidas de acordo com uma, uma determinação, digamos assim, uma regra espontânea das relações sociais mercantis, que é o fato de que elas são aqui validas, elas são trocáveis, são intercambiáveis, segundo a quantidade de trabalho humano medido em tempo que tem em cada uma delas. Né? É, elas, portanto, se relacionam entre si segundo regras próprias às trocas mercantis e, portanto, escapam, digamos assim, ao controle dos homens. É isso, fundamentalmente, que Marx chama de, de, do caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo. Ele diz mais ou menos assim, logo que o produto do trabalho humano aparece como mercadoria, ele se torna uma coisa fisicamente metafísica. E por que, que se trata de uma coisa física? É um livro, é um pacote de lenços, é um soro fisiológico. Por que que isso, essa realidade física, se torna, se torna realidade física metafísica? É que enquanto o produto do trabalho humano para as relações de troca mercantis, as relações entre os produtores assumem assume a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Por que, que a relação entre os homens se torna uma relação é, social, não dos homens propriamente, mas assume a forma de uma relação entre coisas? Porque é, a relação entre os homens, na medida em que são relações é, mediadas, estabelecidas através dessas coisas, que são as mercadorias, essas mercadorias se trocam entre si, segundo as leis econômicas das trocas mercantis. Portanto, não são relações em que os homens é, têm um controle, não são relações diretas entre os homens, mas são relações entre as coisas. Claro que é, essa relação entre os homens dominadas pelas relações entre as coisas, é uma forma de relação social entre os homens. É uma forma de relação social histórica entre os homens. Nem historicamente nem sempre foi assim, é, ou historicamente nunca essa forma social foi dominante. Somente na, na sociedade capitalista essa forma de relação social entre os homens, que é uma relação social mediada pela troca entre as mercadorias, é, é que é uma forma social dominante. Mas veja, é uma forma de relação social entre os homens, em que os homens se relacionam indiretamente através das coisas. E que coisas são essas? São as coisas mercantis que têm sua lógica própria de, de intercâmbio, de troca, que são as leis econômicas das trocas mercantis. Logo, o caráter fisicamente metafísico dos produtos do trabalho, quando esses produtos do, do, do trabalho são produzidos, como mercadoria, é o fato de que a relação entre os homens se torna uma relação entre coisas e as relações entre coisas se tornam autônomas em relação aos próprios homens. Já não são os homens que se relacionam diretamente, mas os homens se relacionam através das trocas mercantis. A, a, os produtos do trabalho humano, portanto, ganham vida própria. Esse é o caráter fetichista das trocas mercantis. Ou esse é o caráter fetichista do produto do trabalho, tão logo o produto do trabalho assume a forma de mercadoria. Em duas linhas, Marx resume essa ideia dizendo assim: sobre o caráter efetista da mercadoria. Não é nada mais, não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens que para eles assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Portanto, a relação entre os homens se torna uma relação entre coisas. Essa natureza fetichista da mercadoria, porque a natureza feitichista, na verdade, da, do valor econômico, né, da, do, a natureza fetichista do produto do trabalho humano, quando o produto do trabalho humano visa a produzir um valor econômico, né, é, objetivado nas, nos produtos do trabalho, portanto, nos produtos do trabalho como mercadoria, isso volta no capítulo, me, per, me permita, no capítulo 2, quando ele apresenta o dinheiro, não é o capítulo 3 que eu me tinha dito inicialmente. Né? Ele mostra também como o dinheiro assume uma independência diante das outras mercadorias, porque o dinheiro é uma mercadoria, que no processo econômico vai sendo isolada né, para é, cumprir o papel de equivalente universal, quer dizer, aquela mercadoria pela qual se trocam todas as outras mercadorias né, e essa mercadoria é, que, que, é, que o processo econômico termina isolando para cumprir a função de dinheiro, dinheiro não é o papel moeda, estou falando o dinheiro, está certo? esse dinheiro termina ganhando é, autonomia diante das outras mercadorias. Né? Há, portanto, digamos assim, um caráter mágico no dinheiro, diz ele, e esse caráter mágico no di do dinheiro é o caráter fetichista da produção mercantil em geral, que termina é, se conduzindo para esta mercadoria, portanto, é, é, se, se potencializando nessa mercadoria, que o processo econômico termina isolando para cumprir a função de mercadoria geral, de equivalente geral, ou seja, de dinheiro. E ele diz que, a que o dinheiro assume imediatamente, aspas, a encarnação direta de todo o trabalho humano. Daí a magia do dinheiro. A conduta meramente atomística dos homens em seu processo de produção social, o fato de que os homens são, na, nas relações sociais fundadas na produção de mercadorias, são átomos isolados uns dos outros, né? aparecem como indivíduos independentes uns dos outros. Portanto, ele diz, a conduta meramente atomística dos homens em seu processo de produção social e, portanto, a figura reificada, quer dizer, coisificada, de suas próprias condições de produção, que é independente do seu controle e de sua ação consciente individual, se manifestam inicialmente no fato de que seus produtos do trabalho assumem, em geral, a forma mercadoria o enigma do fetiche do dinheiro, ou seja, essa, essa independentização que o dinheiro, essa independência do dinheiro assume, diante das outras mercadorias e que passa a dominar, portanto, as outras mercadorias, seja ela as mercadorias advindas da natureza, se, seja ela a, a força de trabalho humana, essa capacidade que o dinheiro vai ter, de se sobrepor às mercadorias e, portanto, à força de trabalho, sob a forma de salário e da natureza, sob, é, sob a forma da, da, da submissão da natureza à lógica do capital, diz o Marx, o enigma do fetiche do dinheiro é apenas o enigma do fetiche da mercadoria, tornada agora visível e ofuscante. Portanto, a sociedade tradutora de mercadorias, que necessariamente a sociedade... É, é, mediada pelo dinheiro e na qual o dinheiro se destaca como uma força social, uma força econômica, né? como uma, uma, a forma pura do valor, como dizia a Rosa Luxemburgo, e que passa a dominar as outras mercadorias, nada mais é do que a mesma lógica que está lá no caráter fetichista da mercadoria, tá? que ganha uma potencialização é na forma de dinheiro ou naquela mercadoria que cumpre o papel do, de, do dinheiro por último, a terceira passagem que eu quero ler e comentar é, a, um, é uma passagem no capítulo 4 quando Marx diz então está discutindo o que é o capital tá? ele diz vou ler e comentar ele diz, o valor se torna o sujeito de um processo em que ele, o valor, o valor a mercadoria é valor, o dinheiro é valor, o capital é valor, tá? No capital, sob a forma do capital, o valor se torna o sujeito de um processo em que ele, por meio de uma mudança constante das formas de dinheiro e mercadoria, modifica sua própria grandeza, sua própria quantidade, portanto o valor, sobre a forma, passando da forma de dinheiro para a forma de mercadoria E da forma de mercadoria para a forma de dinheiro Modifica sua grandeza, portanto aumenta sua quantidade Enquanto mais valia, que se que através da mais valia se diferencia de si mesmo quantitativamente Porque no final do processo econômico há um dinheiro a mais, há um valor a mais Por bem, o dinheiro que passa por esse processo se autovaloriza pois o movimento pelo qual ele acrescenta mais valor é o seu próprio movimento, sua valorização, portanto, autovalorização. Então, aquilo que já se identifica na mercadoria, que ganha uma potência maior sobre a forma de dinheiro, ganha uma forma última, dominante, que se manifeste enquanto dinheiro, enquanto mercadoria, né? na forma capital, na forma capital, portanto, no momento em que Marx expõe o capital, mas não é só o problema da exposição do Marx, é o, o que é o capital na real, né? Nós temos o um valor que busca se autovalorizar, portanto, o valor que busca é, se aumentar quantitativamente, quantitativamente enquanto valor, né? E é ele o valor que, desde o início, é o sujeito de todo o processo é, de sua própria valorização, de, de seu próprio aumento quantitativo de valor, através das duas formas primárias de é, mercadoria e dinheiro, né, é, pelo qual ele produz um valor a mais com a compra da força de trabalho. O que nós temos aqui então para encerrar essa pequena leitura do Marx por ocasião do seu, do seu aniversário é essa descoberta que, me, que, que Marx faz em diálogo com o pensamento liberal, ou seja, com Adam Smith e com o David Ricardo, a descoberta de que o metabolismo social no qual a gente vive é um metabolismo cuja lógica, é a transformação de valor em mais valor, ou seja, cuja lógica é a autovalorização do valor. A autovalorização do valor que põe o valor como sujeito do processo econômico no qual ele mesmo é aumentado quantitativamente. De modo que toda a lógica da sociabilidade que a gente existe é uma lógica coisal, é a lógica de transformar a coisa, valor, em mais coisa, em mais valor. E essa lógica só se realiza justamente porque, desde a mais simples troca de mercadorias, os homens se destituem do seu lugar de sujeito, produzindo um outro sujeito, que é a forma social do produto do seu trabalho, como forma mercadoria. Só por isso, talvez, quer dizer, é, a gente possa ver... É, a importância de um cara desse, né? do Marx, né? para a gente poder entender uma série de fenômenos culturais, econômicos, sociais, ambientais, como os que a gente vive. Obrigado quem assistiu os 15 minutos, que iriam ser dois minutos aqui da minha fala. Beijos!